O que você acha que acontece com as pessoas que elas não se valorizam? É, eu achei muito interessante essa dúvida, porque eu creio que a autodesvalorização é um dos principais problemas que a maioria das pessoas enfrenta e é o que mais atrapalha elas se sentirem bem ou não com suas realizações, né? e com, até com a sua vida aí. No geral, né? eu costumo dizer que por pior que a sua vida possa parecer ser para você, né? é, ainda assim ela é a vida dos sonhos de alguém. Né? E é interessante é, como o nosso humor né? tende a girar em torno da autorealização. E uma das respostas mais comuns que você percebe nas pessoas aí, quando elas fazem alguma coisa que não está dando certo, ou mesmo quando você é, pergunta a elas, né, ou é, sugere fazer alguma coisa que elas não são boas em fazer, é, como eu sou incompetente, como eu sou ruim em fazer isso, né? eu não sou bom como você, e aquela máxima, né? eu queria saber fazer as coisas igual a fulano ou fulana, e o problema é que temos aí esse mau hábito, quem sabe, de nos considerarmos um desastre, de acreditar que as coisas acontecem por pura sorte. Né? E eu acho muito engraçado ver como as pessoas fazem e conseguem as coisas com tanta facilidade, e mesmo assim elas realmente acreditam que não sabem o que estão fazendo. Né? É uma das coisas que eu descobri é que sempre, eu não diria sempre, né? Mas na maioria das vezes que você discute emoções fortes com alguém, elas se sentem desconfortável em expressar a sua intimidade emocional sem fazer uma piada com isso, né? Todos nós temos aí essa tendência de que, quando percebemos qualquer indício de nos sentirmos vulneráveis, nós usamos um pouco de sarcasmo para expressar os nossos sentimentos, as nossas intenções, né? É difícil nós sermos sinceros conosco é, sobre o quanto imperfeito nós somos, apesar de nos acharmos perfeitos, né? E isso geralmente é uma coisa que ninguém quer admitir, ninguém quer admitir que erra. Né? Então, nós usamos piadas autodepreciativas aí com uma pitada de sarcasmo muitas vezes, porque isso aparentemente funciona bem para enganar a nossa mente, né? É, o problema. É que quando nós nos desvalorizamos, nós não nos reconhecemos a nós mesmos, né? E nos negar nos torna sem importância em nossa própria vida. E se você prestar bem atenção, você vai reparar que normalmente nós reclamamos, inventamos necessidades e nós acabamos colocando as necessidades dos outros acima da nós, das nossas, né? Porque na maioria das vezes nós não sabemos o que queremos ou o que nós precisamos. As pessoas não odeiam serem elas mesmas. Né? A sociedade é que ensina as pessoas, ou melhor, né, nos ensina a ser assim. Né? Então imagine uma jovem que se considere que a sua vida é terrível, né? porque na sua visão ela se acha feia e solitária. Né? Se você for ver, ela não é nem feia nem solitária. Na verdade, a sociedade, através dos seus padrões coletivistas, é que coloca a ideia de que como uma pessoa deve ser. Né? Hoje a sociedade diz que quais, qualquer pessoa, para ser feliz e realizada, precisa ser descolada, precisa ser politicamente correta, seguir um padrão de comportamento e de beleza. A ideia da felicidade de hoje é que a felicidade e a paz interior só pode se alcançar através do pensamento coletivo, né? da aceitação em sermos iguais a todos. A individualidade é considerada um pecado mortal, né? um crime. Eu não sei como ninguém ainda teve essa ideia, aliás, de criar e ditar que a individualidade será, daqui por diante, o oitavo pecado capital. Né? É, porque crime já é praticamente, né? qualquer coisa aí que você pense, ou que você faça pensando em si mesmo e para si mesmo é um crime condenável e condenado por todos. Né? Nós humanos somos seres sociáveis e é natural até nós sentirmos a necessidade de nos misturarmos com as outras pessoas e é natural e educado também aceitar a, a diversidade né e os diversos pontos de vista o problema começa quando em algum momento em lugar nesse processo da boa convivência nós começamos a depreciar e a desmoralizar a nossa competência a nossa capacidade a nossa individualidade tentando sermos adequados ao que as outras pessoas imaginam né Sempre que isso acontece, e é o que mais vem acontecendo, as pessoas começam a serem, é, é, se sentirem imperfeitas, né? se sentirem inadequadas, né? porque elas se baseiam no ponto de vista da sociedade, né? elas se baseiam nos valores sociais, e não com base em si mesmas, nos seus valores, nas suas necessidades. Então é aí que inevitavelmente surge aquele imenso, interminável, um conflito né, de interesses, de pensamentos, de emoções. Você não está satisfeito com o que você é, mas ao mesmo tempo você tem medo de ser o que é. E obviamente nós passamos a ignorar quem nós somos, né, o que nós queremos e o que nós precisamos. Né, e nós nos esforçamos para ser outra pessoa, né, supondo que isso vai nos tornar uma pessoa melhor. Na ideia dos, co dos coletivistas, né, nos transformamos na nossa melhor versão quando nós somos iguais a todos. O problema é que nós não somos carros, smartphones, né? que tem vários modelos e versões, nós somos seres humanos e só temos uma única versão, a nossa versão natural e espontânea, que é perfeita, por sinal, e é a nossa melhor versão. Né? Nós é que vamos na contramão e pioramos, ironicamente, tentando melhorar. Né? E é isso que acaba despertando aquele sentimento de ódio né? nas pessoas em relação a si mesmas, as suas vidas, e até com relação às outras pessoas, né, as pessoas que pensam diferente delas, né? É aí que surgem os grandes conflitos, né? Que surge essa divisão, inclusive, que nós estamos esse radicalismo que nós estamos vivendo, né? Essas pessoas que se dizem descoladas, bem resolvidas, de mente aberta, evoluídas ou expandidas, né, que vivem dando palpite sobre tudo e sobre todos, né, os criadores de moda, e tendências, que vêm dizendo ditando como cada um deve ser, desde a aparência até o comportamento, né, que querem determinar até como você tem que pensar, são no fundo as pessoas mais descontentes e inconformadas consigo mesmas. Né? Na, verdade, na verdade, elas estão descontentes com a sua própria vida, né? elas não aceitam aí os seus diferenciais, as suas diferenças, e elas se consideram estranhas, né? são pessoas fracas, na verdade, que tentam influenciar os outros, acreditando que fazem é, fazendo todos serem aí medíocres, né, iguais a elas, isso vai lhes dar alguma vantagem, tornar suas vidinhas de modinha melhores. Né? E é muito mais fácil para pessoas fracas de pensamento e de personalidades se dizerem descoladas, influenciadoras, pensadoras e humanitárias, e para tentarem transformar o mundo em um bando de conformistas, acomodados e incompetentes, como elas, né, do que se esforçarem para superarem uh, as suas dificuldades e serem realmente pessoas melhores. Né? Em geral, a maioria das pessoas não fazem nada para melhorar realmente as suas vidas, se não reclamar e tentar seguir as modinhas. Né? Mas entenda que ninguém, por mais parecido que seja com você, é idêntico a você. Né? Não existem duas pessoas no mundo com a mesma impressão digital, não existem duas pessoas no mundo com o mesmo DNA ninguém tem o mesmo DNA que você, você é um ser único, não existe ninguém que seja você além de você mesmo, né? cada ser humano, cada um de nós é um ser raro, é um ser único, né? e é por isso, inclusive, que nós somos tão valiosos e tão importantes. Né? O problema é que nós fomos ensinados a acreditar que a única maneira de nós termos uma vida bem sucedida e uma vida valiosa né, é seguindo padrões socialmente estabelecidos. E sempre que isso não acontece, a pressão negativa se torna imensa. Né? É uma pressão tremenda. E presumimos que nós não somos bons o bastante. E que a nossa vida é terrível, desprezível, insignificante. Porque acreditamos que nós é, não precisamos apenas de uma chance. Né? Nós acreditamos que precisamos do julgamento, da validação das pessoas para entendermos que temos uma vida significante e valiosa. Né? Então o problema não é se autodepreciar. Não é apenas dizer a si mesmo que você é horrível e como você é horrível. O problema, e é isso que está destruindo a sua autoridade, o poder de controlar e conduzir a sua própria vida, né? é que quando você se deprecia achando que isso é um ato de autoconhecimento e de humildade, você só está se calando em favor dos outros, seguindo a vontade dos outros. Né? Você está seguindo as modinhas e se atormentando com erros e defeitos que só importam para os outros. A maioria das vezes que repare que para você não faz nenhuma diferença, né? Mas apesar disso, tá? Acredite você ou não, e escreva o que eu vou falar agora para você não esquecer: a sua vida é tão valiosa que, por pior que você julgue que ela seja, ou por pior que você acredite que você esteja vivendo nesse momento da sua vida, ainda assim, a sua vida é a vida dos sonhos de alguém. Pode anotar isso daí para você não esquecer.